Boa noite novamente, todas e todos, muito obrigada pela presença aqui na nossa, na nossa live. Uh, hoje nós vamos ter uma conversa bastante produtiva com alguns convidados sobre o termo territorial coletivo no Rio de Janeiro, segurança da posse e autogestão como alternativa para moradia. Então nós teremos aqui com a gente para conversar sobre esse tema a Neide Matos, né? a Neide é moradora do Grupo Esperança, na colônia Juliano Moreira, foi uma guerreira aí da luta para a obtenção da terra, também do financiamento pela Minha Casa Minhas Identidades, e hoje em dia faz parte do conselho gestor lá do Grupo Esperança. Nós vamos ter também aqui com a gente o Ailton Lopes, o Ailton é segundo secretário da comunidade de Trapicheiros, na Tijuca, a Ailton também está aí na luta pela regularização fundiária da sua comunidade. É uma das comunidades piloto do TTC no Brasil e vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre a sua experiência. Teremos também aqui com a gente o Ricardo de Matos. Ricardo é defensor público do estado do Rio de Janeiro, subcoordenador do Núcleo de Terras e Habitação, o NUT, também aí um agente fundamental pela luta, na luta pelo direito à moradia na nossa cidade. E, por fim, teremos aqui com a gente a Sandra Kokudai. A Sandra é arquiteta e urbanista, com atuação na área da moradia popular. Ela é integrante da Fundação Bento Rubião e do Coletivo Terra e também atualmente assessora o vereador Heimon, né, presidente da Comissão de Moradia da Câmara de Vereadores. Então, eu vou estar mediando um pouco esse bate-papo com esse pessoal aí Uh, muito qualificado para conversar com a gente sobre as suas impressões, sobre a sua experiência em relação a esse tema da moradia, da autogestão e do termo territorial coletivo. Tá? Nós vamos começar essa apresentação, essa live, na verdade, com uma breve apresentação sobre o TTC, né? na verdade, sobre o nosso contexto da moradia aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e falando um pouquinho sobre o projeto do Termo Territorial Coletivo. Depois nós vamos ter uma rodada de falas uh, dos nossos convidados, cada um deles vai ter aí entre 15 e 20 minutos para falar as suas percepções, uh, e ao final nós teremos um tempo para interação com a nossa audiência. Né? Então você uh, que está com a gente aqui pelo Zoom, ou você que está assistindo pelo YouTube do BR Cidades nesse momento, Uh, fica à vontade para mandar seus comentários e suas perguntas, no final nós vamos ter aí um tempo dedicado uh, para fazer essa interação com vocês. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todas e todos em mais esse evento, lembrando que se trata de um evento preparatório para a Conferência Popular pelo Direito à Cidade. Uh, tanto no âmbito estadual aqui do Rio de Janeiro, que vai acontecer no próximo sábado, quanto em nível nacional, que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de junho na cidade de São Paulo. É um momento bastante importante para a gente debater uh, os rumos uh, das nossas cidades e a questão da moradia não pode ficar ausente de um debate como esse. Eu espero que todo mundo aproveite bastante esse nosso espaço, esse nosso evento. Eu vou começar, então, vou compartilhar minha tela para começar fazendo essa breve introdução, conversando com vocês um pouco sobre o contexto da moradia no Brasil e no Rio de Janeiro e também sobre o termo territorial coletivo, ok? Então, vamos lá. Todos bem, na minha tela? Tudo certo? Ótimo. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre, afinal, o que é o termo territorial coletivo, né? Que é aí uh, um pouco o nosso ponto central da nossa reflexão hoje aqui da nossa live. Né? Primeiro, falando um pouquinho sobre o contexto da moradia. É importante dizer que a moradia é uma questão no mundo inteiro, né? Nós não estamos falando aqui necessariamente de uma questão brasileira, de um problema brasileiro. A gente está falando de uma realidade global, que é uh, a ausência de moradia adequada, entendendo por moradia adequada aqui, uh, aquela que reúne uma série de elementos indo muito além das quatro paredes e do teto. Né? Então, quando a gente fala de moradia adequada aqui, a gente está falando de acesso ao lazer, de acesso a equipamentos urbanos, de respeito à cultura dos povos, estamos falando de segurança da posse, segurança de permanência, enfim, estamos falando de, de, de acessibilidade econômica dessa moradia, então uma série de elementos que compõem esse conceito. né? Então, alguns dados aqui, algumas imagens para que a gente possa começar refletindo uh, sobre o tamanho da questão que nós estamos trazendo hoje para debate aqui. né? Então, nós temos aqui que uma em cada três pessoas que moram em cidades hoje vivem em um assentamento informal, né? Então isso é muito relevante. Uh, temos que 85% de toda a habitação construída mundialmente hoje é construída fora dos parâmetros de legalidade e de formalidade, né? E temos que até 2050 quase um terço de toda a humanidade seja residente da área urbana, seja residente da área rural estará vivendo em assentamentos informais. Então, para além da gente estar falando de um fenômeno, né, mundial, de uma questão mundial, a gente está falando de algo realmente muito significativo em termos do número de pessoas que impacta no mundo, né. Inclusive, esses dados, esses dados nos convidam a alterar um pouco a nossa visão, né. Normalmente a gente costuma olhar para os assentamentos informais como uma exceção como algo que precisa ser resolvido, como algo uh, que está ali numa chave de carência e que em algum momento pretende alcançar a condição da cidade formal. E essas informações que a gente trouxe aqui talvez uh, uh, nos possa fazer refletir de que, na verdade, os assentamentos informais são a regra, né? ou quase a regra, uh, no nosso mundo. Então, talvez a gente devesse mudar um pouco essa nossa lógica de algo a ser melhorado, algo a ser corrigido, algo a ser uh, resolvido, para, de repente, algo a ser é, valorizado, a ser melhorado, a ser uh, construído e desenvolvido a partir de bases comuns. Talvez essa seja uma chave mais interessante para a gente pensar o lugar desses assentamentos informais nos nossos debates uh, sobre as cidades hoje em dia. E aí já provoco aqui os nossos participantes para falarem um pouquinho sobre isso. Bom, para além desses dados que a gente traz, a gente tem também que pelo menos 20% da população de qualquer... Gente, desculpa. Pelo menos 20% da população de qualquer cidade do mundo não tem acesso ao mercado habitacional privado formal. Então, muitas vezes a gente tem a ilusão que, na verdade, o que falta é condição para a população acessar créditos para conseguir a sua moradia, o que falta é incentivo para o setor da construção civil, construir para a população mais pobre, mas, na verdade, o mercado formal, né, o mercado habitacional privado, ele é incapaz é, de produzir, de fato, para toda a população de qualquer cidade do mundo. Então, a gente tem um número expressivo de pessoas, né, um quinto da população de todas as cidades que realmente não conseguem se utilizar desse mercado para acessar a moradia. Bom, e no Brasil? né No Brasil, obviamente, a gente replica em alguma medida uh, todo esse contexto mundial que a gente trouxe aqui no primeiro momento. Então, nós temos aí dados entre 2017 e 2020 de um déficit habitacional de quase 8 milhões de unidades, que corresponde quase que exatamente ao número de domicílios vazios no Brasil, né? uh, o que aqui nos nos demonstra que o problema da habitação, pelo menos pensando aqui a, a habitação como quatro paredes e um teto, que é uma das dimensões, sem dúvida, do direito à moradia, ele é um problema muito mais político do que propriamente uh, de inexistência de espaço, de inexistência de condições de construção, né? Bastaria que a gente tivesse políticas públicas efetivamente comprometidas em transformar os domicílios vazios em habitação, em especial para a população mais pobre, para a gente já ter uma redução uh, quase que completa né, do nosso déficit habitacional. E, além disso, nós temos a situação dramática das pessoas em situação de rua, que já somavam 222 mil em 2020, número que nós sabemos que, com os dois anos de pandemia, Uh, certamente se agravou e hoje em dia está muito maior do que esse. Né? Então, a gente tem todo esse cenário com esses dados entre 2017 a 2020, mas nós sabemos também que nos últimos dois anos nós tivemos um agravamento dessa situação pela crise política e econômica pela qual o Brasil já passa né? Já desde uh, mais ou menos aí 2015, 2016, e que sem dúvida nenhuma se agravou nos últimos dois anos, seja pela pandemia, seja por questões políticas. Nós temos também, aí afetando diretamente esse contexto da moradia no Brasil, o desmantelamento do programa Minha Casa Minha Vida, né? que uh, uh, foi completamente revogado, substituído pelo programa Casa Verde Amarela, que não destina recursos para a população mais pobre. Né? Então, de fato, houve aí uh, uh, o fim, de qualquer programa, qualquer política pública de habitação destinada à população mais pobre das nossas cidades. E nesse cenário a gente tem uma série de notícias uh, dando conta do crescimento das favelas nesse período. Né? E de fato, como nós sabemos, as favelas, assim como outros assentamentos informais, elas são uh, uma solução de moradia, uh, especialmente em contextos de crise, que se caracteriza exatamente pela ação coletiva, pela flexibilidade pela criatividade, que são elementos fundamentais em situações como a gente, como a que a gente vem enfrentando aqui no Brasil. Bom, e nesse cenário, né, o que é o termo territorial coletivo? Como é que ele se insere nesse contexto todo da moradia? Uh, o termo territorial coletivo ele é um modelo de community land trust. Uh, community land trust é um modelo internacionalmente consagrado, que já existe há mais de 60 anos, hoje em dia está espalhado por muitos países do mundo inteiro. Então, a gente tem Community Land Trust nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Bélgica, uh, nós temos na Quênia, na África, nós temos em Porto Rico, nós temos experiências em andamento em Bangladesh, na Bolívia, aqui no Brasil. Então, ele é um modelo bastante flexível, bastante adaptável, que consegue, de fato, ser uma solução importante tanto em países ricos quanto em países muito pobres. Uh, o termo territorial coletivo é exatamente a adaptação desse modelo para as especificidades brasileiras uh, e ele traz um pouco esse nome termo territorial coletivo, que não é exatamente uma tradução de Community Land Trust, mas ele é um nome que evoca uma ideia de um acordo entre partes livres para uma gestão coletiva da propriedade comum. Né? O TTC ele pretende garantir a segurança da posse de populações vulnerabilizadas, ou seja, a permanência de comunidades e de assentamentos informais, a partir de um modelo uh, que promove a divisão entre a propriedade da terra e a propriedade das construções. Né? Isso dentro de um arranjo de gestão coletiva, que permite também que se alcance um desenvolvimento comunitário protagonizado, de fato, pelos moradores. Então, é, essa é, em linhas gerais, a ideia do termo territorial coletivo. Então, em resumo, nós temos um modelo de organização e gestão coletiva do território que combina a liberdade individual a partir da propriedade das construções com a força da coletividade a partir da propriedade da terra em nome da comunidade. Então, a forma como ele se opera é exatamente a separação entre essa propriedade do solo e a propriedade das construções e seu objetivo principal é uh, fazer a retirada da terra do mercado imobiliário, fortalecer a mobilização comunitária, garantindo assim a moradia acessível, a permanência das comunidades em seus espaços e também o desenvolvimento comunitário, desenvolvimento territorial comunitário protagonizado pelos moradores. Bom, aqui só para ilustrar algumas notícias de diferentes uh, mídias internacionais de várias partes do mundo, noticiando esse modelo do Community Land Trust, né? uh, para vocês terem uma noção de como de fato a gente tem esse modelo espalhado pelo mundo inteiro. Importante dizer Uh, que os community land trusts, ou os termos territoriais coletivos, estão previstos na nova agenda urbana, então eles são um modelo que deve ser incentivado pelos estados signatários da nova agenda urbana, inclusive pelo Brasil. Bom, e quais são as características, o que, que caracteriza uma determinada experiência como termo territorial coletivo? Bom, a primeira e a segunda característica precisam ser apresentadas juntas. É exatamente a propriedade coletiva da terra. Então, nós temos a constituição de uma pessoa jurídica formada e gerida pelos moradores, que será a proprietária da terra, tá? e as casas que ficam sob titularidade individual. Né? Então, as construções, por meio de um instrumento chamado direito de superfície, elas ficam sob titularidade de cada morador, né? Esse arranjo permite a retirada da terra do mercado, já que essa pessoa jurídica que é formada e gerida pelos moradores não pode vender a terra, né? E a retirada da terra do mercado leva à redução dos preços desses imóveis. E para ser bastante rápido e bastante didática para explicar isso, eu convido toda a nossa audiência agora a pensar com a gente em dois imóveis exatamente iguais. Vamos pensar numa mesma estrutura, uma casa de dois andares com o mesmo piso, uma mesma pia, mesma porta, os mesmos acabamentos, absolutamente igual. Se a gente pegar essa casa, como essa nossa live, embora eu saiba que tem muitas pessoas aqui que não são do Rio de Janeiro, mas como a nossa live é focada no Rio, vou dar um exemplo, o exemplo do território carioca. Vamos colocar uma das nossas casinhas no Leblon, né? ali no Jardim Pernambuco, na área mais nobre do Leblon, do Manuel Carlos. E vamos colocar uma outra casinha dessa uh, em Santa Cruz, lá bem na Zona Oeste, na franja da cidade. Certamente essas casas terão um preço diferente. E não é por nenhuma estrutura, por nenhum material referente à construção da casa, né? porque as duas casas são iguais. O que faz a diferença é exatamente o preço da terra, o preço referente à localização desses imóveis. Então, como o TTC impede a venda da terra, ele tira esse preço da equação. Então, quando um morador, parte de um TTC, pretende vender a sua casa, ele acaba vendendo essa casa por um valor mais acessível, permitindo que uma outra família de baixa renda venha a morar naquele lugar e evitando fenômenos de gentrificação, de substituição da população, enfim, pelo próprio desenvolvimento do território. Bom, a nossa terceira característica que é fundamental para um TTC é a adesão espontânea. Uh, os participantes eles precisam optar por fazer parte do TTC. O TTC não pode ser imposto, não pode chegar o poder público e dizer que determinada área vai ser um TTC ou não. E por que isso é assim? Isso é assim porque o TTC ele se, pre se pretende um acordo intergeracional. E a gente sabe que quando a gente não está de acordo, quando a gente não está muito envolvido com alguma coisa, a gente quer mais aquela é que ela acabe logo, né? logo. Então, como o TTC se pretende perpétuo, a adesão espontânea dos moradores é que garante a mobilização e a atuação desses moradores na manutenção do TTC. E isso leva a uma pergunta que a gente recebe sempre, que é a seguinte, isso na minha comunidade, ou isso na comunidade onde eu trabalho, nem todo mundo quiser o TTC. Tem que ser, então, uma unanimidade? Todo mundo precisa aderir para fazer um TTC? Não, isso não é necessário. O TTC pode ser aplicado em uma pequena parte ou numa parte grande de uma comunidade e ele pode ser aplicado de forma salteada no território. Não precisam ser casas necessariamente umas do lado, umas do lado das outras. Podem estar espalhados no território. E isso já traz algum grau de proteção para a comunidade como um todo, especialmente diante do mercado imobiliário, que quando vê uma, uma, uma grande área de um assentamento informal, via de regra tem o desejo de obter uma grande porção daquela terra para colocar as casas abaixo e fazer um novo empreendimento. Com o TTC salteado, você acaba de alguma maneira frustrando essas intenções que normalmente estão por trás da atuação do mercado imobiliário. Uma outra característica fundamental do TTC é o controle comunitário. O TTC ele tem um conselho gestor que é eleito apenas pelos moradores daquele território. Uh, Para além desse conselho gestor, o TTC precisa, tanto quanto possível, estar sempre tomando decisões por meio de democracia direta, ou seja, permitindo a participação direta de todos os moradores na tomada de decisões. Então, a ideia é formar um controle comunitário efetivo, muito além daquela ideia da simples eleição de um conselho periodicamente. Né? E por fim, a última característica que a gente tem como fundamental no TTC é exatamente a acessibilidade econômica para a perpetuidade. Por conta do mecanismo que eu acabei de explicar para vocês, uma implicação da retirada da terra do mercado, a gente tem casas, moradias mais acessíveis perpetuamente garantindo que aquela comunidade vai permanecer no seu território e que vai poder aproveitar de fato de todas as melhorias que o desenvolvimento daquele território trouxer para ela. Okay? Bom, outro ponto fundamental para falar sobre o TTC, que costuma ser uma dúvida, é que, embora a gente esteja aqui falando o tempo todo de assentamentos informais, né, uh, o TTC ele também pode ser implementado em novos empreendimentos habitacionais, na verdade, historicamente, lá atrás, o PTC começa com novos empreendimentos, então com grupos que adquirem uma determinada área e que fazem ali as construções e formam o um PTC. Mais recentemente, ele começa a ser aplicado em assentamentos informais consolidados. E dado o nosso cenário aqui no Rio de Janeiro, né, de intensas remoções, seja pelo poder público, seja pelo mercado imobiliário, nos chama a atenção esse potencial do modelo para garantir a permanência desses assentamentos informais consolidados, mas isso não impede que ele seja aplicado também em novos empreendimentos habitacionais. Bom, em relação ao direito à moradia, né, que nós estamos falando aqui, como é que o TTC dialoga com essas questões? Bom, a gente tem uh, essa gestão coletiva do território, da propriedade, que se dá a partir da criação de uma entidade que vai ser a titular da área em nome dos moradores. Então, a gente tem um maior engajamento da comunidade nos assuntos relativos ao seu território, um maior também poder de barganha, poder de demanda junto ao poder público. Nós temos esse arranjo, esse arranjo que promove a separação entre a propriedade do terreno e das construções, que permite uma costura né, uma compatibilização entre os anseios individuais por ter o seu patrimônio, por ter a sua liberdade, por poder eventualmente vender a sua casa, deixar de herança para os seus filhos, mas também traz a força do coletivo, né, que passa por essa necessidade de união para a garantia da segurança da posse e da permanência. E infelizmente eu posso dizer que muitas das comunidades aqui do Rio de Janeiro sabem muito bem o que é isso, porque precisaram usar de toda a força do seu coletivo para impedir remoções, muitas vezes forçadas por parte do Estado. Né? E nós temos também, com o TTC, o um maior potencial de garantia da segurança da posse, exatamente de garantia da permanência de populações vulnerabilizadas. Os últimos anos mostraram para a gente, em todo o Brasil, e talvez em especial no Rio de Janeiro, que não adianta dar casa, não adianta dar apartamento para as famílias, sem garantir que de fato as pessoas possam permanecer naqueles imóveis. Infelizmente, não são poucos os casos aqui no Rio de Janeiro de pessoas que foram expulsas dos seus imóveis por poderes, por grupos paralelos, por poderes armados, muitas vezes perdendo uh, o investimento que foi feito com muito sacrifício. Então, a gente tem também esse tipo de cenário que o TTC ajuda a responder. Bom, especificamente falando de favelas e loteamentos consolidados, falando aí das múltiplas tipologias de assentamentos informais, a gente pode dizer que o TTC ele atende a preocupação primordial dos moradores com o título, né? que é a ideia da permanência no local. É interessante porque muitas vezes pesquisadores que entram em contato com o nosso projeto tendem a achar, que é muito difícil que os moradores se convençam de um arranjo que não seja a propriedade individual, que não seja a transformação da sua moradia numa mercadoria, num patrimônio pleno. Né? É, e, na verdade, nos, no, nas nossas idas a campo, aos territórios, né, em nossas conversas, 98% dos moradores que dizem querer o título da sua casa querem o título para se sentirem mais seguros, querem o título para permanecer. Então, o TTC permite dar conta dessa preocupação dos moradores, permitindo também que eles possam vender, deixar de herança, eventualmente usar as suas casas para obtenção de crédito, mas isso tudo dentro de um arranjo que seja protetivo para a coletividade. O TTC também ele mantém as qualidades que a comunidade desenvolveu informalmente, a gente sabe que são muitas essas qualidades, especialmente quando a gente está falando de favelas consolidadas há décadas, né? então a gente mantém uh, tudo isso que foi conquistado a partir da criatividade da luta dos moradores, protegendo também os ativos comuns que estão colocados ali, então uh, o TTC garante um arranjo de desenvolvimento que não se trata de trazer a cidade, entre aspas, formal, para dentro da cidade informal e garantir essa adequação, mas é na verdade promover e proteger os ativos comuns que foram construídos nesses espaços informais e que são fundamentais para a vida dos seus moradores. O TTC também mantém o que tem sido de fato né, o mercado da moradia acessível no Brasil, que está exatamente nesses assentamentos informais, inclusive por isso que eu falei no início dessa apresentação que nós temos aí, muitas notícias do crescimento das favelas no cenário de crise política e econômica que nós enfrentamos aí nos últimos anos, e por fim, o TTC se relaciona diretamente com a autogestão. Né? A autogestão é uma bandeira no nosso país, carregada há décadas por movimentos sociais, começou a ter alguma expressão um pouco maior com Minha Casa Minha Vida Entidades, com alguns exemplos, a Neide certamente vai poder compartilhar um pouco mais com a gente sobre isso, Uh, e o TTC dialoga diretamente com esse protagonismo dos moradores, com essa possibilidade que, seja, que eles realizem a gestão do seu território, garantindo o controle do próprio desenvolvimento. Né? Então, se trata de inverter uma certa lógica né, de um gabinete que decide que tipo de questões serão tratadas no território de um assentamento informal, que tipo de equipamentos serão colocados nesse território garantindo que os moradores digam o que eles precisam, o que eles querem para esse território e que possam é, juntos, inclusive, construir uma parte desses equipamentos nesse arranjo da autogestão. Bom, quero fechar a apresentação com essa imagem que eu acho que retrata muito bem o que é o TTC para a gente. Né? Nós temos aqui toda a coletividade abraçando e segurando firme a sua terra, segurando firme o seu território. E a casinha segurada, cada um uh, pela sua família, dando conta também da sua liberdade individual, do seu uh, direito de ter seu patrimônio, de deixar de herança, de ter uh, todos os, os benefícios né, que seriam trazidos pela propriedade. Então, queria deixar essa imagem aqui com vocês, para que, que a gente pense junto, né? É, bom, deixar aqui o nosso site, a gente vai postar no chat também, nosso site termoterritorialcoletivo.org, para quem está chegando pela primeira vez, não conhece o projeto, ou para quem quer se aprofundar um pouco mais, no nosso site nós temos uma biblioteca com artigos acadêmicos, matérias, nós temos uh, uma série de reportagens, nós temos cartilhas, folders, enfim, muitos materiais para que todos possam conhecer um pouquinho mais desse modelo que a gente vem disseminando no Brasil desde 2018. Bom, fechei aqui a, a minha é, apresentação e agora vou então passar a bola para os nossos convidados. Mas antes de passar a bola para os nossos convidados, eu quero fazer a seguinte provocação, né? para que eles possam dialogar aqui diretamente com a gente. Bom, a partir de tudo que a gente colocou aqui, do contexto da moradia do Rio de Janeiro, da experiência individual de cada um de vocês, seja na moradia, seja na atuação profissional, como é o caso do Ricardo, da Sandra, uh, vou convidar aqui uh, Neide, Ailton, Ricardo e Sandra para conversarem com a gente sobre o que, que o termo territorial coletivo tem a oferecer no cenário fluminense, uh, no âmbito da autogestão, e da segurança da posse. Então, o que o TTC tem a contribuir para a luta pela moradia aqui no Rio de Janeiro? Então, essa é a provocação que fica aí. Vou chamar agora a Neide para compartilhar com a gente as suas percepções e depois a gente segue aqui chamando os nossos convidados. Neide, por favor. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Neide. Mãe, mulher, negra, chefe de família. E eu faço parte de um projeto há quase 20 anos, em que me foi oferecido uma moradia, porque eu morava de favor, morava de favor na casa da minha mãe, porque não tinha como pagar aluguel com dois filhos pequenos. Me foi oferecido uma moradia no sistema do Minha Casa Minha Vida Entidade, com a proposta de que houvesse autogestão e mutirão. É, é claro que, a princípio, na minha cabeça, nunca tinha ouvido falar nada nada disso parecido. Como é que você decide se você não conhece de obra? Como é que você é, decide as coisas se você não tem uma noção de material, de ferramenta? E foi a partir de muita formação, né? porque a gente se reunia mensalmente, foi que a gente foi discutindo as coisas, e a partir dessa discussão a gente foi aprendendo e decidindo por, por tudo no projeto. Né? É, Seja a mobilização para reivindicar terreno, para reivindicar o recurso, que veio através do programa Minha Casa Minha Vida Identidade. Nós tivemos a assessoria da Fundação Bento Rubião e o apoio incondicional da União Nacional por Moradia, que fez a nossa formação. Então, assim, é, partindo disso, a gente aprendeu, é, passou a ter autonomia para decidir o que realmente a gente precisava e como é que a gente ia fazer. Eu costumo dizer que esse projeto ele é muito lindo, ele é muito bonito na sua essência, porque ele costuma vir a, além das quatro paredes, como a Tarsila falou, e um teto. Ele é uma, uma colaboração coletiva de ideias, de pensamentos, de desejos, de ter uma moradia digna, segura, acima de tudo, segura. Eu gosto muito de frisar essa palavra. Uma casarejada uma casa em que a gente possa é, simplesmente deitar e, e, e viver, ter a sua referência de lar é, Nós passamos por muito, muitos desafios, que foi reivindicar realmente o terreno, que é uma concessão de posse pela prefeitura, o recurso junto a uma, a uma, ao governo federal, que teve vários empecilhos, como comprovação de renda, cobraram da gente um seguro indevido, tudo que vocês podem imaginar ao longo de anos, a gente foi passando, foi se fortalecendo, porque a cada, a cada tropeço a gente se tornava mais forte. E até que a gente conseguiu assumir em 2010 o terreno, já com um recurso que veio através da Caixa Econômica, mas que veio enquadrado dentro de um planejamento e que a gente tinha que cumprir esse planejamento através de mutirão, com 17 horas é, trabalhadas por semana. Quer dizer, de segunda a sexta eu trabalhava no meu trabalho e final de semana eu trabalhava na obra. E trazia filho, e tinha quem tomasse conta do meu filho, e eu não sabia virar ferro e alguém ensinou. E a gente foi aprendendo várias coisas dentro da obra em várias das suas etapas para construir 70 unidades. Todas ocupadas hoje, nós somos uma, um grupo resistente ainda de um grupo de resistência, porque o nosso território sofre constantemente ataques por várias forças. Então assim, é uma área muito valorizada no Rio de Janeiro, Jacarepaguá é um pedaço da Barra da Tijuca para quem não para quem é de fora e não conhece, é onde a cidade Zona Sul está se expandindo e nós já tivemos várias remoções aqui. Hoje mesmo eu passei próximo a uma que quase não é falada, que é a comunidade Asa Branca, que foi quase que decimada. Por quê? Porque as pessoas não têm terra e não têm terra, não tem condições de comprar. Quando não tem condições de comprar, ela ocupa e quando ocupa, vem o governo, vem outras forças e derruba, principalmente a especulação imobiliária. Então, o TTC, na minha avaliação, vem para coroar esse projeto do Minha Casa Minha Vida Identidade, desde que a gente tenha a segurança pela pela terra, porque a construção, a gente já tem até a noção né, de como consertar, de como ajeitar, de como melhorar alguma coisa, É porque a gente aprendeu na construção. Mas, quanto à terra, a gente não tem segurança nenhuma. É, a terra sempre foi poder para especulação, né? Quem tem muita terra tem a sua especulação. Mas o morador, o trabalhador que realmente precisa da sua moradia, não para ganhar dinheiro, não para é, especular um pior do que ele, ser melhor do que, que alguém, ele quer para morar. E para morar ele precisa de ter segurança coisa que a regulamentação fundiária, a concessão de terras, essas coisas, não nos, nos dá essa segurança. É, o TTC, por tirar a terra do mercado imobiliário, é, ela perdendo o valor, ela não podendo ser vendida, ela não podendo ser derrubada, moradias para se construir um espigão ou um shopping, ela vai dar segurança para que essa terra permaneça na mão desse morador. Essa terra sai do mercado, ela não tem mais valor, ela não pode ser vendida, negociada, trocada. Então é onde o TTC só venha a contribuir para para que a gente consiga ter moradia acessível. Eu não quero me estender muito, porque eu acredito que tem muita gente de fora e tem vai ter muitas perguntas para ser feita, porque o TTC para quem não está lidando direto com ele tem um difícil entendimento mas eu costumo dizer que o que eu conquistei é... eu tenho um filho morando comigo e o que eu conquistei ele aprendeu dentro desse canteiro grande canteiro de obras depois já há sete anos morando ele aprendeu que a dar valor a essa casa e ele sabe por várias vezes que eu já questionei que eu já falei que essa caseirança é dele e que um dia se ele for disponibilizar para ter uma casa maior, vai mudar para um outro estado, por conta de trabalho, por qualquer outra coisa, essa casa tem que ser passada por uma família que realmente precise e que ele não vai ganhar nenhum centavo a mais por isso. Ele vai ter que passar essa casa em condições para que uma família de trabalhadores, um pai de família, uma mãe de família, possa manter essa, é, adquirir essa casa, porque esse é o meu desejo esse foi o meu sonho, de ter a minha casa. Então, eu quero que outra pessoa, mais para frente, também tenha condições de ter uma moradia. Pode ser que ela consiga né essa ficar com essa casa pagando prestações bem menores, em condições mais facilitadas, e que vá dar valor a isso como eu dou esse valor. Então, ele está ciente disso, minha filha também, minha filha está longe, mas ela está ciente disso, que essa casa foi uma conquista. E, a partir dessa conquista, essa conquista tem que ser duradoura para outras famílias também. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade pelo espaço. Eu só gostaria de fazer um encerramento aqui, porque eu venho ouvindo muita coisa sobre a conferência e essa semana teve uma coisa que me tocou muito. A gente conquistou direitos e a gente está perdendo esses direitos. Então, vamos respeitar, vamos lutar e vamos brigar muito pela nossa democracia. Muito obrigada. Muito obrigada, Neide. Muito obrigada pela sua fala, sempre inspiradora. Vou chamar agora, então, o Ricardo para compartilhar um pouquinho com a gente da sua experiência, das suas percepções sobre o nosso tema. Ricardo, com você. Bom, é, boa noite né, a todas e todos. Meu nome é Ricardo, sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro e atualmente sou subcoordenador do Núcleo de Terras e Habitação, né, que é o núcleo da Defensoria daqui do Rio, que trata sobre direito à moradia adequada, né, defesa do direito à moradia, regularização fundiária. É, então, tudo a ver com o tema. Né? Eu estou participando do projeto do TTC desde 2020, né, então de lá para cá já deu para aprender bastante o Instituto, né? tentar também contribuir, ajudando a desenvolver um pouco do, de como a gente vai tratar o TTC no, no ordenamento brasileiro, né? trazer a experiência do estrangeiro para o Brasil né? de uma maneira adequada à né? nossa realidade, especialmente a realidade do Rio de Janeiro. Né? Então, como o tema é, é, é TTC e autogestão, né? é, pensei também em tratar um pouco do, da minha visão quanto a, a, ao que a gente tem de... Interseção, né? o, o que essas, essas questões se relacionam, né? inclusive com. pensando a autogestão de uma, uma maneira até mais ampla, né? não só autogestão no sentido do. até do, do PL, que está tramitando no, no, na Câmara dos Deputados, né? mas autogestão no sentido até mais amplo. Né? O, o, o TTC, é, para começar, né? é, eu sempre digo, quando falo do TTC, né? especialmente para uma, pra uma é, audiência que não tem. É, contato, não teve contato anterior muitas vezes, né? não conhece o Instituto, como a gente vem conhecendo ao longo dos anos, é, que o TTC, o que uma das coisas, né, das, das duas coisas né, que mais me encantam nele é a questão do, de, de como o TTC ele traz em si né, um, um instituto que tem arraigado, arraigado os valores de democracia. Né? Então, é um instituto que trata do coletivo, né? ele trata da coletividade enquanto coletividade, né, não só uma pluralidade de indivíduos, né? não são só várias individualidades, né? é, ele trata de uma coletividade, dos direitos de uma coletividade, salvaguardar né, esses direitos, os interesses de uma coletividade, mas sem descuidar também dos indivíduos. Né? Mas ele protege, por exemplo, com a, a possibilidade né, de proteger o, contra o poder econômico, né, a gentrificação e esse assédio do poder econômico, ele, ele permite proteger a história de uma coletividade, de uma comunidade, a tradição, a memória daquela, daquela população. Né? Então ele protege mais do que apenas a, a moradia, que não é pouco. Né? Proteger a moradia não é pouco, mas ele protege o, aquele território como um todo. Né? afinal de contas o, o TTC ele não necessariamente é, é, ele não precisa ter apenas o, o solo das moradias né? então a gente teve contato com alguns dos, dos TTCs é, é, de outros países né? e, em diversos lugares eles têm é, eles usam né? eles têm a, a, o TTC em si né? o, a pessoa jurídica do TTC é, tem a propriedade do solo de outras áreas que não são as áreas só das moradias então, eles podem fazer, por exemplo, praças, né? construir equipamentos né? que sejam de uso coletivo. E, então, isso traz uma, uma dimensão da moradia, não só da moradia, quatro paredes, um né? teto, como a Tarsila também colocou, né? mais uma moradia que a gente chama de moradia digna, né? moradia adequada, que inclui também o entorno, inclui também os equipamentos públicos, inclui cultura, inclui lazer. Né, inclui transporte, infraestrutura, então o, o TTC ele não apenas pode é, prover isso, tendo né, o, o, a propriedade do solo, mas ele pode também ajudar, no, no caso de não ter a propriedade, a exigir do poder público, né, como a Tarsila falou, e no e, caso de ter o solo, isso leva a autogestão a, uma, uma, um, a um segundo patamar, né? então não seria não só autogestão no sentido das moradias que compõem o TTC, mas a autogestão do próprio território, né? E, e de elevar a qualidade dessa moradia, elevar a qualidade dessa, dessa da habitabilidade do local é, a um patamar ainda superior, né? Do que, o, do que apenas o, o, as moradias em si. É, então, essa autogestão né? Ela, e essa autorregulação também, eu diria, né? não só a autogestão, mas o TTC ele permite uma autorregulação, né? Os, os integrantes daquele TTC eles têm a capacidade de. É, colocar as regras que vão ser utilizadas naquele local, né? sejam as regras de, de comercialização das construções, né? tem experiências de, de é, é, precificação né? máxima, é, enfim, ou então de é, alguns lugares, por exemplo, não, não permitem a, a, aluguel, né? não, não que isso seja algo é, amplamente adotado, ou que isso possa ser transportado sem nenhuma adequação ao direito brasileiro, mas enfim, são, são maneiras de se é, tratar do local, é, que são definidas pelas próprias pessoas, né? então o que funciona para elas, o que faz sentido para elas. Os PTCs, eles podem, essa maleabilidade, essa flexibilidade do PTC, é, que, é, que se compatibiliza com essa autogestão e essa autorregulação. Né? Um, se, se fosse um, um, um, um instituto, né? um instrumento muito engessado, é, essa autogestão ela ficaria muito perdida, né? e essa autorregulação também, ficaria uma questão muito formal. Mas o TTC com essa maleabilidade permite que cada TTC, cada é, população, né? cada é, é, comunidade possa é, trazer as regras que fazem sentido para elas, é, possa alterar as regras quando né, não fizer mais sentido, quando né, preferirem outra, outro tipo de, de, de normatização. Né? Então, isso tudo é definido de maneira... É, coletiva e de maneira democrática, né? então o, o, a própria instituição do TTC né, e a adesão é voluntária, então o indivíduo também não fica é, perdido nessa coletividade, né? aquela questão de, de, de também respeitar a individualidade enquanto protege a coletividade, né? então sendo um, um, um instrumento né, um voluntário tanto de instituição quanto de adesão, é, o indivíduo que não queira participar do TTC não precisa participar do TTC, então, é, é uma adesão voluntária a, a, essa, a essa gestão democrática né, do, do TTC como um todo, daquela comunidade. E, e isso, né, essa, essa autogestão, a autorregulação, as, as melhorias do, do entorno, o, o, a, a definição de maneira coletiva, isso tudo traz uma, uma, um, uma cultura né, uma cultura democrática para aquela comunidade, de né, uma democracia efetivamente popular, né, uma democracia cotidiana. Então, não, é uma democracia que não se, não se resume né, a, a ser exercida de dois em dois anos. Né, e a gente sabe que é, a, o TTC, né, e especialmente as comunidades é, a, a, de baixa renda, do, especialmente do Rio de Janeiro, enfim, que é a realidade que a gente conhece, mas o Brasil afora, né, são muito alijadas dos processos democráticos né, e são chamadas a, a, a votar de dois em dois anos. Né, não enfim, não são não, não estão, é, muitas vezes inseridas né, nos, nos, nas instâncias democráticas é, ao longo no mês desses dois anos, né, nesse interregno. Então, o DTC ele, ele, ele contribui, inclusive, para a criação de uma cultura democrática, né, que pode ser levada para as outras instâncias. Então, se as pessoas né, as pessoas que compõem o DTC são acostumadas a, a, a, a, a, a a viver num ambiente democrático, a, a exigir as suas, os é, seus direitos e a, e, a, e a gestão do seu próprio território, né, é, a definir as próprias regras e a, e a exigir do poder público as melhorias e, a, e o tratamento que entenderem adequado. Isso traz traz para essas pessoas uma cultura de democracia, né, e isso tende a ser levado para outros lugares, né, então tende a ser levado para outras instâncias de reivindicação, de participação. Né, do, e com o tempo é, toda uma gerações podem ser, podem ser é, é, formadas a partir de uma cultura democrática. Então o TTC ele tem uma um, uma capacidade, uma, uma potencialidade de, de modificação do, do, da realidade, não só no micro né, naquela, naquela na, na moradia daquela, daquela família, mas também numa questão mediana, né, daquele território e uma questão macro, né, de se, de se trazer para o, o país como um todo, né, e as populações de baixa renda, né, uma um, um ambiente de democracia de exercício é, concreto da democracia, né, e não apenas um, um, um discurso absta, abstrato, na né, democracia como uma uma uma questão abstrata, mas sim concreta, é, presente no dia a dia, no cotidiano das pessoas tratando das questões que mais influenciam essas, essas pessoas no, no dia a dia. Né? Então, o, a autogestão, né, como um todo então, por isso que eu falei que a autogestão é uma, uma forma mais ampla, né, não só do que a autogestão habitacional, no sentido é, de, de, do processo é, de escolha do local, projeto, construção e gestão da, da moradia, das moradias, né, pelos, próprios, pelos próprios moradores, mas até de uma questão mais ampla até de autogestão. Né? É, se ela tem tem relação direta com o TTC, né eu diria que o TTC é, é é na sua essência é autogestão né é autonomia é, é independência liberdade para as pessoas definirem como que rumos elas querem que, é, que o território delas tome né além de ser uma um, uma oportunidade de, de regularização né Do, dos dos assentamentos urbanos informais, né, esse, esse nome, enfim, assentamentos urbanos informais, mas, enfim, é, das comunidades, né, das favelas, dos, dos, dos núcleos né, é, é, informais, uma oportunidade de regularização muito, muito potente mesmo. Né? É, então, o TTC, como um novo instrumento, né, que tá agora né, é, foi adotado pelo plano diretor de São João de Meriti, se não me engano, um município aqui do estado do Rio, é, foi, é, consta né, do plano de diretor de São João de agora e está constando do, do, do projeto de lei é, de revisão do plano diretor, do novo plano diretor do município do Rio de Janeiro, né, da capital do estado, então é, isso é, é, é muito significativo, né? o, o plano diretor é, incluiu o TTC como um instrumento né, é, urbano, né? um, um instrumento que tem é, traz essa, essa importância do TTC para o, as definições dos rumos, né, e do e da política urbana da, da capital é, de um estado, né. Então, é, estamos bem confiantes de que o, isso será, é, pode ser, né, que isso vai ser, enfim, talvez revolucionário para as, para é, para regularização, para gestão e para manutenção né, e para segurança da posse das, dos, dos moradores de favelas e, e, e comunidades de, de baixa renda. Né? É, acho que era mais ou menos isso né, de pensar o TTC Autogestão. Estou também é, é, ansioso para ver os, os, as interações, as perguntas que vão, que vão surgir dos, é, do pessoal e para a gente poder bater um, um papo aí no final. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo, muito obrigada pelo seu apoio de sempre por essa fala. Vou convidar agora, então, o Ailton para compartilhar com a gente as suas perspectivas aí. Boa noite a todos. Meu nome é Ailton Lopes, sou segundo secretário aqui da Comunidade Trapicheiros na Tijuca. É, quero agradecer a equipe da CONCAT, o pessoal do TTC pela oportunidade que eles sempre nos Concede a, aqui para a gente poder estar expondo os nossos sonhos, nossos desejos, as nossas ansiedades para melhorias da nossa comunidade, para as questões de proteção, né, da moradia e contra a remoção. É, fazendo um breve relatório aqui para não falar muito, é, eu conheci o TT, eu fui o primeiro a conhecer o TTC, foi em 2018, a gente foi convidado. É, a gente já está com o TTC desde 2019, trabalhando para a implantação do TTC no Trapicheiros. É, o nosso presidente Paulo Roberto, né, não sei se ele está aí presente na eu mandei o link no grupo dos representante. Em 2019, ele foi junto juntamente com o pessoal da CONCAT com a Tereza, lá em Porto Rico, né, para conhecer o TTC de Porto Rico, né, como é que foi, como é que foi criado, como é que foi, como é que era o processo, né, de, de como é que eles conseguiram é, estabelecer, né, o TTC lá em Porto Rico. E ele ficou realmente, quando ele voltou de lá, ele voltou lá maravilhado, né? Lá tinha um grupo do G8, que eles se uniram, oito comunidades, para se defender, para lutar pelo direito da permanência e não serem é, expulsos lá da, da, da sua localidade, que eles ficavam beirando um, um canal, né? O canal... Eu esqueci o nome do canal, agora não tem problema, depois alguém vai, a Tarsila a fala. Aí, o, o, nós estamos fazendo, ofi fizemos oficinas periódicas aqui no Trapicheiro em 2019. Em 2020 veio a pandemia, tentamos dar continuidade né, de forma remota, porém, tivemos algum, esbarramos em algumas dificuldades, tais como celular, às vezes a pessoa não tem o um celular suficiente para armazenar o, o aplicativo do Zoom, as pessoas tinham dificuldade para entrar, algumas pessoas não têm computador, tinha a questão também, que é uma questão assim, do Rio de Janeiro, que já é discutido em vários GTs, quando a gente fez os GTs da ATIS foi muito discutido isso, sobre a questão da, da, da internet nas comunidades, criar algum, o governo, criar alguma coisa que facilitasse a vida do, desse, dos moradores de comunidade com uma internet móvel, que facilitasse para que eles pudessem participar das reuniões. Então, a internet também foi um fator que contribuiu para essa dificuldade. Então, não ficou viável a continuidade. Sendo assim, a gente nós demos uma uma pausa, né? E retornamos agora no final de 2021. Fizemos dois trabalhos presenciais de porta em porta, um na quinta-feira à noite e um no sábado pela manhã, onde nós juntamente com a equipe do TTC e os aliados técnicos fizemos uma visita de porta em porta, entrevistando cada morador, vendo se eles tinham conhecimento, o que que eles conheciam do TTC, se eles já participavam das oficinas a melhor data e horário para que a gente pudesse nos reorganizar né, com as oficinas para 2022, uma vez que estava todo mundo já vacinado e a facilidade do, do, da vacina e a, e a queda também das máscaras, então isso já abriu um, um grande caminho e trouxe grande esperança para a gente e para a equipe do TTC na retomada das atividades no, presenciais no Trapicheiros. Aí nós fizemos o Porta em Porta, de manhã no sábado e Batemos um papo para. E depois nós fizemos um presencial, que foi uma oficina presencial no finalzinho do ano, não sei se foi em novembro, lá no Terraço da Selma. Aí nós fizemos um bate-papo para recapitular né, de, de forma retrospectiva. O pessoal do, do, da CONCAT e do Trouxeram imagens de atividades que nós fizemos aqui, coisas que nós pensamos aqui na, na, na comunidade de fazer, as ideias, os medos, as ameaças. Os benefícios e fizemos uma oficina assim, muito rápida para relembrar e, e fazer com o pessoal. Em 2 de abril, agora desse ano também, fizemos a primeira oficina presencial, assim, uma oficina bem maior, que foi de 10 da manhã até as quatro da tarde, com direito uma feijoada lá do pessoal do Menemelê, que estava sensacional, a feijoada foi muito bom. O pessoal teve bastante aceitação dos moradores, a gente teve uma presença assim, bem considerável de moradores que ficaram assim, bem até o final, tiveram alguns por conta de trabalho, tiveram que sair, mas foi, assim, um, foi muito legal, foi muito bacana, a gente relembrou bastante coisas que a gente já vinha fazendo na, na comunidade, o que, que a gente pensava para a comunidade na questão de proteção, na questão de melhorias, na questão do crescimento. É, teve uma grande aceitação dos moradores, Outro detalhe também muito importante que, no, que a gente conquistou é, foi em 15 de dezembro de 2019, nós tivemos a nossa lei de AES, né sancionada, decretada lá e está valendo. Nós somos área de, área de interesse especial social, área especial de interesse social. Né? E no finalzinho de 2021 também tivemos outra surpresa, assim, que foi muito bom para a contribuição desse, dessa questão do da, da, do projeto piloto do TTC aqui no Trapicheiros que foi a nós recebemos as 56 famílias que temos aqui recebemos o termo de reconhecimento de posse dado pelo Iterge, né, assinado pelo governador. Então foi muito legal a gente estamos com dois a gente não tinha nenhum tipo de documento que comprovasse a nossa é, é, comprovasse a nossa existência de Trapicheiros a não ser documentações que estão no processo junto com a Defensoria Pública do Norte né, que é um processo que tem liminares quando começou os ataques né, da Prefeitura para a questão de remoção da comunidade, e a gente recorreu à Defensoria Pública, e eu, eu sempre falo isso presencial, terça-feira nós estávamos no Conselho Popular, falei isso presencial para a doutora, doutora Adriana, doutora Viviane, o doutor Ricardo, que o que seriam das comunidades se não existisse a Defensoria Pública do NUT? A gente estaria perdido. Eles são assim, os nossos anjos, né que guardam e protegem as comunidades, brigam pelas comunidades nas questões para evitar essas remoções, esses ataques, seja eles da prefeitura ou seja da gentrificação. Então, a gente é muito grato ao pessoal do Iterge é muito grato a alguns parlamentares que sempre tiveram suas portas abertas para trapicheiros. Outra pessoa que a gente nunca pode deixar de, esquecer, de, de lembrar é o Marcelo e a Comissão de Moradores do Indiana, que abraçou a nossa causa em 2018 quando nós começamos a lutar de forma mais positiva, de forma mais consciente. Quando a gente criou a nossa associação de moradores, tivemos várias orientações do Marcelo e isso foi muito bom. A gente é muito grato à comunidade do Indiana, que hoje lá na Câmara teve o seu, a sua ex também confirmada, bater o martelo. Agora eles também são área de interesse especial social. Então, parabéns aí a, a, a essa galera. O que o TTC pode contribuir para a segurança da posse no cenário fluminense? O TTC, pelo pouco que a gente conhece, que o TTC é como se, você tiver, como se nós fôssemos cientistas. A, a cada dia a gente descobre uma coisa nova e nunca entende tudo. O TTC é mais ou menos dessa forma. Para a gente que já está há três a quatro anos, já constantemente nas reuniões, nas plenárias, às vezes a gente ainda pairam muitas dúvidas na nossa mente sobre a questão do TTC, mas a parte que nos sempre nos toca, a parte que sempre nos deixa assim consciente de que o TTC é uma ferramenta que surgiu e ela surgiu em já há bastante tempo, né? A Tarcila já falou sobre isso, que ela já existe há muitos anos nos Estados Unidos, na África, em outros países da Europa e também aqui da América do Sul, que foi América do Sul, eu não tenho muita certeza da América do Sul, que talvez seja o Brasil a primeira, o primeiro país da América do Sul a tentar trazer essa ideia, que vai, é uma forma como se fosse uma cápsula que blinda a comunidade, protege ela de toda a ação, tanto do poder público quanto da gentrificação e da especulação imobiliária e as ameaças de remoção que são constantes. A gente tem conversado muito isso, o doutor Ricardo está aí, ele pode me corrigir se eu falar alguma coisa errada, a gente tem comentado muito, exatamente no Conselho Popular, sobre isso. A força que, as, que, que os moradores teriam que ter nesses momentos, porque a gente sente que os moradores estão um pouco acomodados em, em questão às remoções, mas a gente sabe que em junho cai essa liminar aí, não vai ser revogada, não, é, como é que se diz, prorrogada, para aquela questão de contra-remoção no período de pandemia, até porque não justifica mais, né? Está todo mundo carnaval, as coisas estão rolando, então não tem por que justificar isso. Então, o Barroso, o ministro Barroso, talvez ele não dê isso. Então, a gente, no Conselho Popular, já está batendo nessa tecla para chamar a atenção das lideranças comunitárias do Rio de Janeiro em peso e até de, da Baixada, e os moradores a se mobilizarem para criar força no Conselho Popular e em todas as atividades que ajudam na questão da moradia. Então, difundir o TTC, é, é, o seminário nacional que nós fizemos mês passado, ou retrasado, acho que foi mês passado, é sensacional a gente conseguir transmitir essa ideia, algo novo, algo genial, algo que a gente aqui em Trapicheiros abraçou e não quer soltar mais de jeito nenhum, é o TTC. Porque a gente acredita que o TTC tem essa, essa possibilidade de nos proteger, de nos guardar, até como é sempre é, falado. O TTC ele não depende de todos os moradores, ele pode ser salteado. E essa forma salteada, às vezes, pode ser uma forma estratégica, né? porque se tiver uma, um olhar aqui em eu não sei quem já esteve aqui na nossa comunidade, nós temos uma guerra assim, bem grande com o um condomínio, que começou a ser construído em 2010, foi entregue aos moradores em 2016, e de lá para cá, em 2015 em diante, a gente começou uma guerra, porque eles começaram a entrar com processos para tentar remover a nossa comunidade. Mas a gente sabe que por trás disso não é só a questão de ah, porque é um lugar feio, ah, porque é uma, uma comunidade, a gente abre a janela e está olhando a comunidade. Não, é porque provavelmente o poder, a especulação imobiliária, a gentrificação... Poxa, aquela ali é uma área verde, a gente pode construir vários é, resortes, fazer coisas bacanas, e vamos expulsar esse povo daí. Então, o, o TTC vem para isso, para nos proteger, nos dar força para que a gente permaneça no local. Para que a, o, o, o sentimento de pertencimento continue, perpetue, né? Porque a, a Trapicheiros já vem da geração dos avós. Lá na, na, na, na casa da nossa vice-presidente, nós já estamos lá, já está na quarta geração de trapicheiros. Né? Ela veio para cá, a, a mãe da nossa presidente veio para cá com seis anos de idade. Hoje ela está com 84, vai completar 85. Então, como é que nós podemos aceitar essa questão de sermos chamados de invasores? Não somos invasores, somos Daqui, trapicheiros, guardamos essa terra. Aqui é uma comunidade familiar, isenta do poder paralelo, isenta do poder do tráfico. Graças a Deus, aqui nós não temos essa influência. As coisas aqui fluem normalmente. Os moradores, a partir dessas lutas né, contra a remoção, começaram a se unir. E a gente, como, como, como liderança, tem tentado trabalhar essa questão. Inclusive, na semana que vem, teremos a segunda oficina presencial aqui em trapicheiros, todos estão convidados a vir participar, vai ser uma quinta-feira à noite, terça-feira, perdão, terça-feira, dia 10, a partir das 19 horas lá no Terraço da Selma. Quem quiser vir, já sinta-se convidado a partir de hoje, E vai ser muito legal vocês estarem aqui conhecendo e também ouvindo um pouco mais do, do, do TTC, onde a gente vai estar, tá, a gente, eu digo, desculpa, eu me sentindo aqui, falo, a gente não, o pessoal da Concate, na pessoa da Tarsila, do Felipe, da Tereza, eles vão estar aí falando mais, dando, mostrando mais panoramas, mais coisas que são importantes do TTC. A grande com, parabenizar eles por essa luta incansável de ter conseguido colocar uma minuta dentro do plano diretor do TTC é super importante. Se isso for aprovado e tiver no plano diretor, vai ser algo que vai fortalecer muito mais o TTC. Vai ser uma forma da gente conseguir expandir para o Rio de Janeiro inteiro. Imagina se a gente consegue é, é, agregar outras comunidades daqui da Tijuca, como Salgueiro, Borel, Formiga. É, a própria Indiana e outras comunidades assim, e criarmos como foi criado lá em Porto Rico, o G8, aí a gente criar aqui o G5, G10, sei lá, juntar todas as lideranças comunitárias para a gente se empenhar. Ah, ó, agora vamos focar no salgueiro, que está mais próximo a assim, proximidade. Ó, conseguimos implantar. Agora vamos para o Borel, vamos para a Indiana, vamos para a formiga. Seria uma coisa assim, maravilhosa se a gente conseguisse. Por quê? É, é, essa proliferação das informações do TTC na rede social, os vídeos no YouTube, tudo é importante. Mas isso é um trabalho que é feito de formiguinha. Então, o que a gente precisa? A participação de cada um de nós. Liderança comunitária. O pessoal da Concate, os, os aliados técnicos, divulgar o máximo que a gente puder nas nossas redes sociais, tudo que for sobre o TTC, para trazer essa curiosidade, que a pessoa vai vendo um dia, todo dia recebe mensagem, TTC, TTC, uma hora ela cansa, fala assim, eu quero descobrir o que é esse tal de TTC, aí começa, e aí a gente vai começar a agregar mais parceiros e mais pessoas que vão proliferando essa ideia, que é como antigamente, a, melhor, a, pro, a, a propaganda é a alma do negócio, e às vezes o boca a boca vai muito mais rápido do que às vezes as, as redes sociais. Eu sei que as redes sociais têm uma velocidade de alcançar muitas pessoas. Então, na minha opinião, o TTC ele contribui de forma é, total para a proteção da comunidade, das comunidades na, na, na, aqui na segurança de dar posse nas, no cenário Fluminense. A gente sabe que a gente está num cenário difícil. Eu até postei isso no, nos grupos e falei com o... O Felipe, né, que é, a prefeitura fez alguns posts na Secretaria Municipal de Habitação falando sobre segurança de posse, eu até falei com eles brincando, oh, acho que eles estão participando das audiências lá do plano diretor do TTC e estão copiando tudo do TTC e estão querendo implantar na prefeitura, falando de regularização fundiária, falando um monte de coisa. Quem quiser, depois eu ponho lá no grupo, é, eles postaram no Facebook deles falando tudo o que a gente fala aqui no TTC, eles colocando como se a Secretaria Municipal de Habitação estivesse falando, e é uma secretaria que nunca comparece nas audiências do plano diretor na questão do TTC e outras questões também de habitação, depois eles nunca aparecem, né? hoje mesmo não estava, até uma senhora lá, esqueci o nome dela, ela estava falando, a questão da não, do não comparecimento é a falta de mão de obra, né, do, do, do funcionário público que não tem as pessoas já estão muito tempo estão se aposentando, não tem reposição de, de pessoas, então a dificuldade de não aparecer nas audiências talvez ela alegou essa questão, mas eu para mim não justifica. Não é possível que não tenha um uma pessoa da secretaria municipal de habitação que possa comparecer à reunião do plano diretor, que é uma reunião tão importante, né, que trata de todas as questões da nossa cidade, seja elas de regularização, seja ela de, de qualquer coisa, de atualização, de mobilização, de qualquer coisa. Então, para não me alongar muito, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Queria também, se tiver alguma liderança comunitária hoje presente aqui, eu queria parabenizar a todos, que hoje é o dia do líder comunitário. E nós não venhamos nos desanimar, como no início a gente, eu ficava muito aborrecido, chateado, a gente trabalhava, fazia várias coisas, e às vezes os próprios moradores não compareciam assim, em grande quantidade. Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo, que é um trabalho de formiguinha, é com a dificuldade, mas que a gente nunca desanime de, de construir essa, essa como se fosse uma coligação né, entre as lideranças comunitárias, entre os técnicos aliados, entre a equipe do TTC e da CONCAT, que a gente continue sempre unido nesse mesmo pensamento mesmo que uma comunidade conquiste o TTC, mas que ela não deixe de apoiar as outras que futuramente queiram se estabelecer como TTC. Eu agradeço demais a oportunidade, muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigada, Hilton. É, antes de chamar a nossa próxima convidada, que é a Sandra Kokudai, para conversar aqui com a gente, só queria passar algumas informações sobre isso, tudo que o Ailton falou, né? De fato, nós estamos aqui, nós já temos o TTC aprovado como um instrumento de política urbana no plano diretor de São João de Meriti, que é um município da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, e nós temos o TTC incluído uh, no projeto de lei complementar que está exatamente fazendo a revisão do plano diretor aqui da capital, aqui do Rio de Janeiro. Então a gente tem aí essa perspectiva de que o TTC seja incluído e reconhecido uh, como um instrumento de política urbana para toda a nossa cidade, isso é muito animador para a gente. Uh, quem quiser mais detalhes pode entrar em contato, a gente vai colocar aqui no chat o nosso e-mail, nosso telefone, então a gente também está aberto para compartilhar todas as informações, se alguém ficou curioso sobre alguma coisa que nossos convidados colocaram, é só entrar em contato com a gente que a gente faz a ponte, tá bom? Então, vou chamar aqui agora a Sandra uh, para compartilhar um pouquinho com a gente suas perspectivas sobre como o TTC, então, uh, pode colaborar com o cenário fluminense aí da luta pela moradia e pela autogestão. Sandra, é com você. Muito obrigada. Eu sei que você veio aí na correria de outro evento. Obrigada por estar com a gente. Bom, gente, boa noite. Peço mil desculpas que eu não consegui chegar aqui seis horas. Aproveito e convido vocês para depois entrar lá no YouTube do Instituto Podes, lá de São Paulo, e assistir. A gente está nesse debate do plano diretor, né? um debate bem interessante, com uma troca né? sobre a questão da agroecologia, né? Nos planos diretores, agroecologia e compostagem nos planos diretores de... do Rio, São Paulo e Belo Horizonte, né? como a gente tem que aprender com ele gente a gente a gente tem tem muito que trocar assim eu acho que isso vale a pena né? a gente ter esses momentos de, de intercâmbio né vai nos fortalecendo né então é, primeiro queria agradecer aí a Tarsilo Felipe né a Tereza né? o pessoal do TPC né pelo convite né é, tem acompanhado o TTC desde o iníciozinho, né? Assim, participei das oficinas ali do. Já nem lembro que ano que era, né? Acho que era 2016, não sei, 2017. É, participei da primeira oficina, né? Que foi quando eles trouxeram o pessoal de Porto Rico, né? Com é, a experiência dos Fidel com isso, né? E foi uma. Assim, eu acho que vocês aqui do, do, da Concate, né? Vocês têm sempre uma dinâmica muito bacana, né? De. de, de, de de metodologia, né, das oficinas, né, então, é, a partir de... de, de, de desse, desse, desse encontro, né, acho que teve um encontro com os movimentos, outro com... com teve um encontro local, com, com, com o legislativo, né, assim, você sempre tentando é, dialogar com vários setores, né, para estar tá construindo, né, algo que se transforma de fato numa política pública, né, então, é instrumento, né, para política pública, né, então eu acho muito bacana, assim, acho que a gente aprende muito, né, nessa construção da luta urbana, né, com a forma que vocês fazem, né, assim, acho que a, a, a comunicação de vocês, assim, ela estimula, né, assim, acho que é uma rede bem bem interessante que foi formada em torno do TTC, né, dos grupos de trabalho legislativo, dos grupos de construção com as comunidades, né, e então sim né, queria estar parabenizando vocês assim né por, por articular né tantas cabeças né e agora está com essa, essa rede nacional né assim acho que a pandemia trouxe isso né, e foi muito bacana né a gente está nos encontros presenciais e tal e com a pandemia acho que expandiu muito né e, e acho que o TCC ele vem é, ele traz essa essa discussão da terra coletiva né Sim, quando tem processo de, de remoção... estou né? ouvindo, parece que está sem som, Sandra. Estou sem som? Não, eu estou te ouvindo bem, Sandra, deve ser alguma coisa com ah. você. Pode continuar. Então, nesses processos de remoção que a gente viu, né? Vila Autódromo e tantos outros nesse período aí de Copa Olimpíadas, né? dos mega-eventos, né? a, a grande dificuldade da, das famílias né era porque a negociação é sempre individual. Né? A prefeitura sempre faz essa negociação individual, e ali que ela consegue fragilizar a comunidade, né? Entre conflito, uma liderança com outra, né? Então, assim, é, é esse instrumento de você trabalhar a coletividade, né? Ele é fundamental, né? Acho que para a segurança da posse, né? E, e acho que o que a experiência de Porto Rico traz, né? Eu conheci a Lívia, né? Que é lá do, do Fidel Comiço. No encontro, né? Que o Grupo Esperança foi premiado, né? Como... É, num prêmio latino-americano de produção social do Árbitro, né? E conhecer a Lívia nesse encontro, né? Então, com várias outras experiências do Paraguai, do México, né? De, de vários lugares da América Latina, com essa ideia do trabalho que a gente sempre fez na Fundação Cubião, né? Que é trabalhar a questão da produção social da moradia, né? Então, quando a gente fala na autogestão, tá relacionado com essa produção social da moradia, né? Autogestão é um dos princípios, né? E outro princípio base né, para esse modelo uruguaio, né, que é de onde a gente se inspirou, né, é a propriedade coletiva. Né, que No Brasil, a gente não tem né, propriedade coletiva da casa, né, porque lá é a propriedade coletiva da casa mesmo. Então, se, se uma família entra na casa e tem cinco pessoas com filhos... Com, na, na lei uruguaia é bem interessante, né, porque você tem... Dentro da lei, se você tem filho de uma menina, um menino, de acordo com a idade, isso vai determinando o tamanho da sua casa. Né? Então você consegue ter uma casa de acordo com, com a sua necessidade, né? Mas ao mesmo tempo, por ser uma propriedade coletiva, depois que seus filhos vão embora, casarem e tudo mais, sua família volta a ficar pequena. Com a propriedade coletiva, você troca de casa, né? Então cede um lugar para o outro casal que antes não tinha tanto filho, agora está com muito filho, e você vai para uma casa menor, né? então tem essa essa questão da, da cooperativa educacional né com a propriedade coletiva que que sempre foi o, o, a base né do, do que a gente sempre tentou trabalhar na prática né, na fundação do incubão né com as cooperativas educacionais, mas não é, de né, a gente tinha a lá um exemplo né acho que a Juliana já veio aqui né de uma cooperativa educacional na prática né ela tem a propriedade coletiva na prática mas ela não é regularizada, né? Se regularizar vira um condomínio e daí já entra para o mercado, né? Assim, é impressionante. A gente viu isso em IPI, em São Gonçalo, que a gente conseguiu a regularização, né? E assim que as famílias conseguiram o papel, título, registro de imóveis, regularizado quem quis sair vendeu e, e perdeu todo o vínculo, né? Que antes tinha esse, esse certo controle da comunidade, né? Da cooperativa para as pessoas que estavam entrando ali. Né? Então, a pessoa entrava ali, uma nova família entrava, né? passava por um processo de formação né? para, para resgatar esse processo todo que foi feito né? durante todo o processo de construção da moradia. Então, tinha um processo de formação, um diálogo com os moradores, para então entrar uma nova família. Né? Então, é, dentro da, da, do princípio da propriedade coletiva, tinha essa, essa, esse sentido né? de, de trabalhar o pertencimento, toda a formação. Né? E... E, e outra questão, né, que quando a gente constrói moradia através desse processo, né, que todo mundo fala, é mutirão, exploração de trabalho e tudo mais, né, o mutirão, ele, ele tem uma função estratégica, né, para trabalhar esse relacionamento entre as pessoas, né, então, através do mutirão você, na prática, exerce, exerce a solidariedade, né, na prática exerce o cooperativismo, né, então para gente assim é uma outra forma de construir cidade né através das pessoas né assim, e não algo que já vem pronto né e sem nenhuma nenhum sentido de pertencimento né e que eu achei muito interessante da experiência ali do do Fidel Comício né de Porto Rico né é que a base deles né, para trabalhar a questão da, da, da, da propriedade coletiva da terra, né, porque no caso do PTC é a propriedade coletiva da terra e não das moradias, né, que acho que é o grande, uma grande dificuldade cultural né, aqui no Brasil de você conseguir se desapegar da, da propriedade individual da casa. Né, mas o fato de ter uma propriedade coletiva é, ajuda muito nessa, nesse, nessa, nessa troca né, e nessa construção... É, de uma cidade de outra forma, né? é, pelas pessoas. Né? Então, lá no, no, em Porto Rico, uma coisa que eu achei bem interessante é que eles trabalham várias gerações. Né? Assim, acho que o Paulo do Trapicheiros, quando voltou lá, ele contou essa experiência né? de que eram jovens que estavam ali é, mostrando a área de, de, de, de esporte, de lazer e tal, mas sempre trabalhando o sentimento de pertencimento. Né? Então, assim, eles trabalham a questão de, das gerações. Né? Assim, então, não é uma uma, uma pessoa de, da casa que está nesse processo, não são são todos, né, dessa casa, todos essa comunidade que se envolvem nessa relação de desenvolvimento comunitário, né? Eu acho que tem, uma, tem a questão do turismo, né? Tem tem vários e várias vários várias atividades, né, de desenvolvimento comunitário que fortalecem esse pertencimento e fortalecem essa essa relação com essa terra, né? Então assim, é o TTC, eu acho que ele vem a diferencial dele é isso né porque ele tá trabalhando isso e acho que a autogestão é isso também né esse trabalho coletivo de exercitar essa autonomia né e e, e acho que isso que dá garantia de pertencimento né isso que, que, que, que segura qualquer comunidade numa situação de, de, de insegurança da posse qualquer ameaça de remoção né a comunidade está junto dá um valor esse a toda a vida que tem ali né toda a história que, que a pessoa tem no local, né, assim, e esperança, assim, é, é muito bacana quando a gente vai lá e vê essa relação entre as famílias, né, pode ter conflito, eles brigam e tudo mais, mas você chega lá no final da tarde, estão lá, assim, alguém na calçada, as crianças brincando na rua, se alguém fica doente, tem sempre um vizinho para ajudar, né, então, assim, eu acho que essas relações que se constroem, né, é que, que gera essa, essa segurança da posse, né, então, enfim, não sei se eu Queria falar, deixa eu ver se... E, assim, acho que o Rio de Janeiro, essa disputa é, é, é, é, é, vai ser sempre frequente, né? Assim, a gente mora numa cidade, que é uma cidade maravilhosa mesmo, né? assim, é uma, uma cidade que tem toda essa relação com a natureza, né? Então, ela é uma cidade muito... Muito... Que, né, mundialmente as pessoas querem vir para Rio querem ter sua casa aqui, querem ter seu apartamento né? às vezes nem para morar mas só para consumir um apartamento né e nesse processo que as pessoas vão se sendo despejadas também né então é assim eu acho que ter um instrumento né que consiga trabalhar a longo prazo esse sentimento e essa e essa segurança da posse né ele é importantíssimo assim então enfim estou muito feliz de, de ver o desdobramento né de todo esse processo aí do TTC, de tá virando uma uma, uma legislação né de estar tá se expandindo para outros estados né porque eu acho que dessa forma que a gente vai trabalhando até a a, a questão cultural né para as pessoas entenderem esse processo acho que para ter uma propriedade coletiva depende de uma organização né e, e até isso que vai dar a segurança né dessa dessa coletividade né acho que se não tivesse ficar na mão de uma cabeça ou outra isso não tem não vai ter continuidade né então enfim, é o caminho que eu acredito é isso, pela, pela coletividade, pelo trabalho, né? acho que a autogestão é, é um caminho né? que, que eu acho que transforma né? as, a, as pessoas, transforma a cidade, né? acho que a gente vê como que as pessoas vão mudando à medida que elas vão se apropriando né? do conhecimento também, né? e tendo autonomia para tomar decisões, né? mesmo que sejam coletivas, né? É isso, gente, desculpa, eu caí meio de paraquedas aqui, não sei se eu falei o que tinha que falar, mas, enfim, não estava nem preparada porque pensei o que eu falo aqui. Enfim, espero que tenha conseguido passar uma mensagem aqui. Obrigada, Sandra, foi ótima a sua fala. Bom, vamos abrir aqui agora, então, para as perguntas, para essa participação de quem está aqui com a gente. É, vou passar a palavra para o Felipe, que vai coordenar um pouco esse momento aqui das perguntas, dessa interação entre a nossa audiência e os nossos convidados. Filipe, por favor. Obrigado, Tarsila. Boa noite a todos, todas. É, bom, nós tivemos aqui é, cinco perguntas, né, no chat do Zoom é, e do YouTube combinados. Então, eu sugiro a gente fazer dois blocos de perguntas, uma primeira com duas e um segundo bloco com três. E a pergunta, a primeira pergunta foi do Giuseppe, né, o Giuseppe ele, na, na, durante a fala da Tarsila, quando ela deu o exemplo é, de uma casa né, idêntica a uma outra, numa localização diferente, como o preço muda, e o que o Zé pergunta, é, ele diz né, que o exemplo dado pela Tarsila não é fictício e que no Leblon a gente tem a Cruzada São Sebastião. Né, que, que, né, que demonstra isso, né, como o valor da terra tem influencia bastante no preço. E aí ele pergunta como as unidades são vendidas nessa localidade ao lado do Shopping Leblon. É, e depois temos uma pergunta do Nélio Lopes, que diz que, pergunta se o TTC, né, acho que está falando do nosso projeto, tem alguma forma de arrecadar recursos para a mobilização dos multiplicadores, pois dessa maneira a mobilização pode avançar com mais rapidez. É, e aí, dá o exemplo de campanhas publicitárias é, e facilitar esse acesso à tecnologia. Essas duas perguntas, acho que são mais direcionadas à Tarsila, né, que foram feitas durante a fala dela. Então, acho que a Tarsila pode responder rapidamente, depois a gente passa para as próximas. Felipe, eu vou sugerir que você faça mais uma pergunta, só porque mais alguém, as pessoas ainda estão colocando questões no chat para a gente equilibrar as rodadas. Tá ah, bom, posso sim. É, temos também a pergunta do André Araújo, que pergunta como os movimentos de luta por moradia existentes no Brasil, que ocupam áreas que não estão cumprindo a sua função social, podem utilizar o instrumento do TTC? E pergunta se é possível né, essa apropriação por esses movimentos. Bom, beleza, gente. Então, deixa eu, eu vou começar... Falando um pouquinho, e aí depois a gente vê quem aí dos nossos convidados quer, enfim, dialogar com essas questões que foram colocadas. A uh, primeira questão é, do, do Leblon, né? É, bom, eu, eu, na verdade eu entendi que era uma pergunta um pouco mais retórica, né? De como é que você acha que, que, que essas coisas são comercializadas. É claro uh, que os apartamentos da Cruzada São Sebastião eles têm um valor alto uh, de negociação, a gente sabe disso, não chega a ser tão alto. Uh, quanto os prédios ali da Redondeza no Leblon, mas é um valor muitas vezes inacessível uh, para uma população de baixa renda. Né? Então, é exatamente isso que a gente uh, tenta evitar com um o PTC, evitar que determinados territórios que originalmente foram ocupados, foram fruto de uma luta coletiva, uh, de uma classe de renda mais baixa, de pessoas envolvidas com movimentos sociais, que esses territórios sejam apropriados por pessoas de classe média, de classe mais alta, e que aquela comunidade não tenha condições de aproveitar o desenvolvimento no entorno do território. Né? Para quem não é aqui do Rio, a gente ainda está falando do Leblon, de Manuel Carlos, e nós temos uh, no, bem no coração do Leblon, do lado de um dos shoppings mais caros da cidade, uh, um empreendimento habitacional, né? enfim, blocos de apartamentos que foram fruto de uma luta intensa, décadas atrás, quando não havia, o Leblon ainda não era uh, um dos bairros mais caros da cidade, e conseguiu-se, num momento de remoção de uma das favelas que é, é, lá atrás estavam naquela região, conseguiu-se que alguns moradores fossem realocados nesse empreendimento. Né? E esse empreendimento perdura até hoje, e o Leblon, enquanto bairro do Manuel Carlos, foi se desenvolvendo um pouco em torno dele. Então, hoje em dia, ele é um espaço uh, marginalizado no bairro, né? o que é um problema, mas ainda assim inacessível para a população mais pobre é, da cidade. Então, é importante a gente realmente é, dialogar com esse ponto. Bom, sobre a questão da, de como... É, é, ocupações né? enfim, podem é, realizar o TTC, podem se privilegiar né? a partir do, do, do, do, desse modelo na verdade o modelo é feito Bom, aqui no Brasil pelo menos ele é pensado exatamente para esse tipo uh, de população, para esse tipo de grupo né? então é exatamente para garantir a segurança de permanência de comunidades vulnerabilizadas, de ocupações que sofrem ameaças de remoção então, existe todo um processo né, para a implementação do TTC, ele não é um instrumento para ser implantado rapidamente, exatamente porque ele quer perdurar por várias gerações, ele precisa ser muito bem pensado, muito bem estruturado, mas existe todo um processo, eu não teria tempo de falar desse processo todo aqui, mas ele passa por medidas de regularização fundiária, por mobilização comunitária, construção de uma pessoa jurídica que vai ser a proprietária da terra, depois a separação da propriedade da terra e da superfície por meio de um instrumento jurídico chamado direito de superfície, a construção de um regramento uh, com as regras daquele território, o que, que vai ser possível o que, que não vai ser possível naquele TTC. Então tem uma série de etapas, mas para quem estiver interessado e quiser saber mais, no nosso site nós temos vários materiais falando exatamente sobre essas etapas, e, em caso de qualquer dúvida, vocês podem escrever para a gente uh, nos meios que já foram compartilhados aqui no chat, no nosso e-mail, no nosso telefone. Felipe, você me relembra qual foi a segunda pergunta, por favor? Claro, Tassila. É, foi uma pergunta assim, bem objetiva sobre o projeto, né? Ele pergunta, Nélio, sobre o grupo de multiplicadores né, que a gente está tendo para replicar a ideia do TTC no Brasil. E aí ele pergunta se existe uma forma de arrecadar recursos para isso, como, por exemplo, campanhas publicitárias e mais ou menos por aí. Nélio, é muito importante a sua pergunta. Na verdade, é importante esclarecer que o projeto TTC ele surge aqui no Rio de Janeiro e ele só começa a sair aqui da, da, da nossa cidade, do nosso estado, Uh, com a paralisação das nossas atividades por conta da pandemia, como o Ailton já bem colocou na fala dele. né? Então, essa nossa difusão nacional ela é relativamente recente e a gente tem buscado dar conta uh, do desafio que é falar para um país continental com todas as complexidades, algumas delas já apontadas, inclusive, pelo Nélio. Então, nós estamos agora formando um grupo de multiplicadores do TTC então, esse grupo vai passar por um treinamento, por várias reuniões para aprofundar o conhecimento, para tirar dúvidas. É, vamos aí fazer um trabalho de compartilhamento de material, eventualmente envio de material físico pelos correios, enfim, pela forma que for possível, para que então essas pessoas possam multiplicar a ideia do TTC nas suas redes, nas suas regiões, né? Nesse primeiro momento, esse trabalho está uh, sendo pensado de forma voluntária, porque, de fato, nós não, não, não temos nenhum tipo de, de previsão para isso. Na verdade, a nossa equipe do projeto TTC é super pequenininha também, uh, mas é claro que a gente pode pensar é, em buscar essas alternativas de recursos. né Sempre é possível, pedir é sempre permitido. Se a gente conseguir, não sabemos, mas é claro que a gente pode pensar nesse tipo de alternativa. Para isso, a gente precisa muito de vocês, né? todos que, e todas que estão aqui nos assistindo. Se tem interesse de saber mais sobre o projeto, se tem interesse de eventualmente levar essa ideia para ser discutida uh, nas suas instituições, nas suas regiões, escreva para a gente, fale com a gente para que a gente possa, então, é, ter uma dimensão do, de, de quantos seria, quanto seriam esses multiplicadores, de quanto a gente precisaria para que, então, a gente possa buscar esses recursos que o Nélio fala. Eu agradeço muito as perguntas. É, não sei se algum dos nossos convidados quer dialogar um pouquinho com essas essas primeiras questões que foram colocadas. Vocês podem ficar à vontade. Bom, Tarsila, acho que as próximas perguntas podem ser passadas mais para os palestrantes. Né? Temos duas perguntas da Marina. Né? Primeiro, ela pergunta se o TTC pode ser utilizado é, empreendimentos de cooperativa de autogestão e também qual seria o melhor momento para titulação nessas experiências. E aí ela faz uma próxima pergunta que é sobre o caso de Porto Rico. né Ela pergunta se Porto Rico é uma cooperativa, se tem algum tipo de cota estabelecida para cada morador e se a, a, o coletivo, nesse caso, é o local em si ou a territorialidade. E aí não sei se está muito claro, pelo menos para mim, a diferença entre o local e a territorialidade. Mas mais ou menos isso. E aí temos uma pergunta do Adrian Ruiz, que eu acho que é uma reflexão que vale para todos. Ele diz que ele gostaria de saber como o DTC pode ajudar a garantir a moradia, o acesso aos serviços públicos, escolas, postos de saúde e pontos de transporte para proporcionar uma vida digna além da possibilidade de integrar o objetivo de desenvolvimento sustentável, né, o ODS, no design de projetos para que a moradia e o território se tornem sustentáveis e resilientes. Então, uma reflexão de como o TTC se insere nessa discussão né, da, do acesso aos serviços, da resiliência territorial e da moradia digna. Quem quer comentar, gente? Ricardo, de repente, quer falar um pouquinho sobre isso. É, eu, eu pedi primeiro, quando eu falo da primeira pergunta, eu pedi para o Felipe colocar no, no chat essa segunda, que ela é bem grande, para poder dar uma lida melhor nela, nessa segunda pergunta. Felipe, por favor. É, a primeira fala sobre, é sobre autogestão, né, sobre se é, se é possível... Cooperativas, na verdade, né? se implantarem cooperativas. É, bom, eu não vejo nenhum problema em ser utilizado para né, o TTC ser implementado em, em, em caso de cooperativas de, eh, habitacionais. É, o, a gente tem discutido muito isso, né, necessidade sobre, do, projeto, né, a necessidade sobre, no projeto, a necessidade de regularização anterior, de titulação anterior da, da, do solo, como é que isso pode ser feito. Né? E eu, eu diria que talvez a... a caso da cooperativa habitacional pode ser até um talvez mais facilmente implementar o TTC do que numa área em que já exista né um núcleo é, consolidado antigo né que já tenha que o território já seja ocupado é, venha sofrendo uma ocupação né paulatina é, e que as, as coisas terão que ser adaptadas né então o TTC ele vai assim, o TTC vai chegar numa numa realidade de aposta é, e talvez uma cooperativa habitacional que vai, enfim da maneira tradicional né vai é, definir o terreno aí vai construir as, as casas e tal para ter uma gestão posterior talvez o TTC seja até mais fácil né porque ele vem antes da da da realização né da moradia né? então ele vai acompanhar a, a, a, a construção né desse dessa realidade de, de moradia no local então entende a ocupação né, tende a ser a cidade se de uma maneira mais organizada, tende a ser de uma maneira mais mais é, planejada até no sentido das das é, é, essas questões de, de, do, do território que não são necessariamente moradia, né? então pegando por exemplo uma, uma área de, é, mais, um pouco mais extensa dá para se definir né, áreas de moradia, áreas de convívio convívio comunitário, né, área de, de uso comum ali é, eventualmente uma praça é, enfim, o, o próprio, a própria sede né, para a pessoa jurídica do TTC, por exemplo, né, pode ser prevista. Então, é, o TTC passa a ter até uma, uma, é, uma, uma construção né, concreta, uma sede concreta. É, então, eu não vejo. Eu, bom, eu não vejo nenhum. Gente, eu acho que o Ricardo congelou, né? Bom, enquanto a gente aguarda ele voltar, então deixa eu falar um pouquinho. Oi, Ricardo, você congelou? Repete um pouquinho aí o finalzinho. Tá. Voltou? Tá. É, então, não, eu estava dizendo que eu é mais fácil, né? talvez, porque é, até por uma questão de, de titulação né, de, do, da terra, então vamos dizer, por exemplo, uma favela que já existe, né, existe uma favela, existe uma realidade posta de centenas né, de anos, muitas vezes, e, e ele, a favela ocupa vários imóveis, né, eu digo formalmente, né, no registro imobiliário, então não é só um imóvel. Então, quantos imóveis precisam ser regularizados, né, é, possivelmente, é, é, é remembrados, não, remembrados, mas enfim, possam ser é, é, é, consolidados para a implementação do TTC, ou o TTC vai ter que ser titular de diversos imóveis diferentes, ou, no caso então de uma cooperativa que pega esse, esse processo do início, né? talvez seja até mais fácil a implementação do TTC e, e o contrário também, e a implementação do TTC talvez torne mais fácil a cooperativa funcionar, então... O TTC, eu diria que não só é possível, pelo menos na minha visão, é possível é, é, ser utilizado no caso de uma cooperativa, como os dois instrumentos eles podem se, se beneficiar mutuamente. Né? Então, o TTC é mais fácil implementado na cooperativa e a cooperativa pode funcionar melhor com o TTC implementado. Sandra, você quer falar um pouquinho sobre isso? Ailton Neide? Pode falar, se, ah, quiser. se você queria fazer alguma fala. É, deixa eu abrir meu microfone aqui, então. É, a cooperativa, O Grupo Esperança, né? nós somos denominados, a gente se chama, e eu sou apaixonada por esse nome Cooperativa, porque tudo nosso aqui foi coletivo né? da, da reivindicação, agora falei no princípio, do terreno, do recurso e a disponibilização da mão de obra para a construção das moradias, então foi tudo uma forma de, de, de cooperativa. E isso se mantém. A, a Sandra lembrou bem. A gente tem alguns algumas diferenças aqui dentro, mas a maior parte, quando a gente convoca, é, a gente tem uma uma união aqui dentro. A Sandra colocou bem isso. E o TTC vem para fortalecer isso, porque quando nós começamos lá atrás como cooperativa, foi a ideia da, é, do Uruguai... ...forma que a terra fiscal, a gente já tem algumas coisas nesse modo objetivo. Por exemplo, pode deixar... A água fluvial e para a rede de esgoto e tem três unidades que são construídas juntas o lajão foi junto então não tem saída para água automaticamente a minha casa jogar água para frente botar um caimento de água para frente automaticamente a vizinha me cedeu o espaço dela para que fosse feito uma drenagem pelo quintal dela isso é uma forma coletiva de administrar a terra coletiva que a gente aprendeu, ouviu lá atrás, mas que nem sabia que realmente existia. O TTC veio para blindar isso, para organizar isso. Eu vejo que é, tem, tem alguma, talvez tenha alguma dificuldade em algumas comunidades, porque as casas têm tamanhos diferentes, têm andares diferentes. Tem organização, ruas mais estreitas o, o, e, e espaços diferentes. Mas nada que o TTC não possa se adaptar, porque ele é muito flexível. Ele é constituído pela decisão dos seus moradores. Então, isso fica bem mais fácil de se resolver, de se adaptar, de se organizar. Não, não é difícil numa comunidade que já está implantada. No nosso caso aqui, a gente tem as casas todas do mesmo tamanho, um padrão, terrenos do, do mesmo tamanho, tudo é, nesse sentido já organizado, porque veio, é anterior, não é uma ocupação. Então, assim, quando se parte de uma ocupação, e é o desejo dos moradores, e o TTC faz essa parte de ouvir o morador, de, de saber... A necessidade desse morador ouvir a sua história e a sua necessidade futura cultura, isso se complementa e se organiza. Ele vai ser flexível a ponto de todas as comunidades conseguirem ingressar, porque, igual o Ailton falou, os trapecheiros é menor do que o Salgueiro, a esperança é menor do que o trapecheiros, e, e assim vai. Mas, ouvindo os moradores coletivamente, vai se chegar a um denominador comum para que o TTC possa ser implantado no morador e, de acordo com a... Se não ficou confuso, eu consegui explicar. Obrigada, Neide. Sandra, você, quer... você tinha começado a falar? Então, eu vou falar rapidinho. Assim. Eu, é... eu lembrei muito aqui, né, quando fala da, dessa, desse território sustentável, né? lembrei muito da comunidade do horto, né? O horto são vários núcleos, né, que formam uma comunidade que fica praticamente dentro do jardim botânico. Na verdade, o jardim botânico engoliu eles, né? Mas são famílias que chegaram lá mais de 100 anos atrás, né? Assim e preservaram esse modo de vida, né? E são ex funcionários ex-não, né? Muitos ainda continuam sendo funcionários do jardim botânico, né? E que foram lá para cuidar e plantar o próprio Jardim Botânico, né? Cuidar do próprio Jardim Botânico. E é uma comunidade que hoje está ameaçada constantemente de despejo, né? Ainda não tem uma segurança da posse, né? Então, e, e tem uma relação com o território, né? Então, então quando ele fala de, de integrar os ODS e tudo mais, né? Com moradia e tudo mais... Né, o orto, apesar de não, não ter uma titulação e tudo mais, né, acho que eles vivenciam muito esse princípio do PTC. Né? Então, assim, são gerações né, que, de, desde o avô que cuidou, foi lá, foi o cara que cuidou da nascente, o outro que plantou né, e ajudou a tentar, e eles foram para lá é, é, a pedido dos patrões, né, porque eles moravam longe, então não dava para o trabalhador chegar atrasado. Né? Então, eles foram para lá para cuidar, muitas vezes até nem recebiam um salário e tudo mais, e criaram um vínculo muito forte, né? E hoje o, o, as gerações né, que, que estão cuidando ali do espaço, alguns, alguns já morreram, outros ali, já continuam, né? Mas hoje eles têm um projeto que é o Guardiões, do, Guardiões dos Rios, né? Eles fazem horta, tem o museu, museu do Horto, que tom, faz um circuito ali pelo território, né? Resgatando toda a história deles, né? E eu acho que esse, essa questão da, de pensar a sustentabilidade, né, até a relação com a natureza, né, ele está relacionado, não é só o cara do Parque do Jardim, chega lá e cuidar da sua árvore, né? Assim. Eu acho que tem que ter esse mix, né? De você cobrar do serviço público, que é público, mas também você se apropriar do espaço coletivo, né? E dar uso para ele, né? A esperança faz muito isso, né? Tem um lote ali de uso misto, e as famílias estão sempre lá, limpando, cuidando, né? Com os centros comunitários, eles estão sempre ali para cuidar, para que não tem ocupação, e principalmente para ter uma, uma relação boa com o entorno ali que eles têm, né? Então. É, essa essa esse, essa ideia né de, de, de, de trabalho comunitário né eu acho que o TCC ele ele parte desse princípio né assim então assim eu acho que uma comunidade que já existe nessa relação seja um conjunto como esperança que foram casas construídas pelas famílias através do mutirão, seja uma comunidade uma favela né que que nasceu ali daquela naquela área nessa né, com vários núcleos mas que tem uma identidade com o local né, então é, acho que o, TTB, o TTC é muito mais rico, ele tem muito mais possibilidades de, de sucesso né? a partir desse momento que existe essa relação, né? E essa relação comunitária para cuidar de uma praça, para lá no Parque Realengo Verde, eles fizeram um parquinho que tem quadra, fizeram um teto verde, fizeram compostagem, fizeram várias coisas, se apropriaram do espaço público. né? Então, acho que é importante cobrar né? serviço público, escola, creche e tudo mais, essas famílias ali que já têm uma união para cuidar do seu espaço, elas vão ter muito mais força para lutar por seus direitos, né? E vai ter muito mais força se conectar. Conecta aqui um TTC lá de Esperança, com um TTC de com um TTC do Horto, né? À medida que você consegue conectar esses grupos para formar uma rede maior, né? você tem mais força para lutar pelos seus direitos e, e cobrar do, do poder público, porque isso não está dado. Né? Não é essa a prioridade do governo, né? Deveria ser, mas não é, né? Mas assim, acho que o TTC ajuda a fomentar isso, né? A partir da, da organização comunitária. Obrigada, Sandra. Mais alguém quer colocar alguma coisa dos convidados? Bom, eu queria só falar rapidamente sobre Porto Rico, né? que a Marina perguntou se lá era uma cooperativa. Lá não é uma cooperativa, Marina, mas nós temos vários exemplos de TTCs pelo mundo que são, sim, cooperativas. Tá? Então, se depois você quiser saber mais, escreve para a gente, que a gente te manda os materiais, os exemplos, enfim, para a gente começar a pensar também nessa possibilidade aqui no Brasil, especialmente a partir do que Ricardo, Neide e Sandra Uh, trouxeram nas falas deles, né? que é muito importante. Eu também queria rapidamente comentar a questão dos ODSs, né? é, a gente está preparando um documento exatamente uh, colocando em diálogo o TTC com os ODSs, a gente acha que vai ser bem importante ter isso estruturado, mas a gente é, já sabe que o TTC, inclusive ele é incluído na nova agenda urbana, como eu falei na minha apresentação, exatamente por responder a... Há desafios que se colocam para o alcance de vários dos ODS que foram estabelecidos, né? O ODS 11, o ODS 6, o 3 também, um pouco, enfim, uma série de desafios que se colocam ali na busca por cidades mais resilientes, na redução da pobreza, garantia do direito à moradia, enfim, uma série de parâmetros que, que se estabelecem uh, e que o TTC ajuda a cumprir. Mas em breve nós vamos ter uma publicação sobre esse tema no nosso site, vamos divulgar, porque eu acho que isso dialoga muito, sim, é, e é fundamental a gente trazer essas dimensões aqui para o nosso debate. Teve mais alguma pergunta, Felipe? Temos uma última, Tarsila, que veio pelo YouTube... É Maria Carneiro, ela se apresenta como uma das multiplicadoras do TTC em Jundiaí. Então, Maria, agradeço aí pelo interesse, dedicação e apoio. E ela pergunta se a aplicação do TTC pode ser feita através da pessoa jurídica da Associação Pró-Moradia Popular de Jundiaí, né? Que, que é a associação que ela representa, que ela já tem o CNPJ, então, mais ou menos, como, como fazer essa pessoa jurídica. né? Oi, Maria, é, muito obrigada pela sua disposição, pelo seu interesse no modelo, pela sua disposição de multiplicar ele por aí, né, no interior de São Paulo, em Jundiaí. É, a gente precisaria dar uma olhadinha no estatuto dessa associação para entender, mas de qualquer maneira, ainda que seja possível né, adaptar, a gente diz que é sempre muito importante construir essa pessoa jurídica junto com os moradores se essa pessoa jurídica que vocês têm, ela já foi construída com um grupo de moradores que seria o grupo do TTC, se ela já traz essa representatividade dos moradores, a gente sem dúvida poderia adequar o estatuto dela para que ela fosse né, a pessoa jurídica a gerir o TTC. Mas se esse não é um caso, se foi uma associação construída para outros fins, né que não, não agrega todo mundo, então... É, seria preferível investir na construção de uma nova pessoa jurídica é, para garantir que todo mundo esteja representado, enfim, que traga toda essa, essa multiplicidade que é fundamental para a continuidade do TTC. Fecharam as perguntas? Encerramos, é Tarsila, foram todas. Nossos convidados querem dar uma palavra final, alguma coisa? É, eu, eu boa noite a todos aí, ailton aí, ailton. Lopes. ailton desculpa é porque o adriano levantou a mão talvez ele queira fazer uma pergunta vai lá não muito obrigado é, é eu queria falar somente deixar meus parabéns acho que vai ter muito sucesso aí deixei para vocês meu irmão porque tenho propostas especialmente com o álbum de poder eh, atingir fundos eh, orçamento, retorno, na venda de serviços. Eu trabalho numa faculdade na área da sustentabilidade e resiliência urbana, lá na Costa Rica. Estou fazendo home office aqui no Rio. Por causa da pandemia, vou ficar mais alguns meses. Então, fiquei apaixonado. Eu gosto do entusiasmo de vocês. É parte do que... é Para mim, é... vocês estão falando como a letra do céu. É uma coisa que fico cheio de vontade de suportar, de atingir. Eu só queria dar um abraço para tudo do SES, meus parabéns. Eu quero, eu acredito que posso posso suportar. Eh, tomara que a tua iniciativa de, do coletivo seja multiplicada, porque tem valores e potencialidades incríveis. Acho que o futuro vai dar a, a razão vai dar no crabo a batida certa para dizer no passado, ajude a construir um melhor Brasil é, e conseguir essa dignidade humana. É, no território com identidade, com pertença, a sustentabilidade quase está garantida, porque é pessoal trabalhando juntos, é, como falam você, estamos juntos na luta, então aí só quero repetir meus parabéns, é vontade de suportá-los. Desculpa por ter interrompido, tá? É boa noite. Então, abraços para vocês. De maneira nenhuma, dia Muito obrigada pela sua fala, muito obrigada pelo seu interesse. A gente, sem dúvida, vai seguir se falando. A gente recebeu o seu e-mail é, para você acompanhar a gente enquanto estiver aqui no Brasil, para gente se conhecer pessoalmente também, já que agora a gente está conseguindo, né? Mas muito obrigada pelas suas palavras, realmente enche a gente de, de ânimo. Imagina, vai lá, pra... Tá, não, não interrompo mais. Prazer, Suíço Muito prazer, obrigada. Ei. Boa noite a todos, Ailton Lopes, parabéns aí, Adrian, pela sua colocação. Foi uma colocação assim que é também o que a gente, aqui no Trapicheiros, quando conheceu o TTC, a gente ficou assim, amor à primeira vista. né Foi uma, algo assim, a gente falou assim, isso é uma coisa que a gente vinha buscando como se fosse uma acertar na loteria. Conhecer o TTC é como se acertar na loteria, algo que vai mudar a nossa vida, mudar a nossa perspectiva de, de futuro para as nossas próximas gerações, é, perspectiva de conquista, de melhorias, de avanço, é, de bem-estar, de ser reconhecido como cidadão realmente, ter os seus direitos, poder chegar em qualquer lugar e ser muito bem recebido como um cidadão comum que tem os seus direitos. Né? Então, a gente fica muito feliz muito feliz por você estar participando aí com a gente, que você possa dar continuidade nisso aí para ser nós mais um aliado aí no TTC. E agradecer, como sempre, a oportunidade da gentileza do pessoal do TTC de estar sempre nos convidando, é, nos colocando a parte de tudo que acontece, por essa parceria que a gente construiu e ainda está construindo e vamos construir durante muitos e muitos anos. Essa parceria, então, a comunidade de Trapicheiros é grata a toda a equipe da CONCAT, a equipe do TTC, a todos que estão envolvidos da parte técnica, desde a parte da mídia, informação, aqueles que nos mantêm sempre informados, nos alimentando com tudo aquilo que a gente participa, né, das audiências, das plenárias, dos seminários. A gente está sempre recebendo essas informações, então a gente se sente como se fosse uma criança sendo alimentada a cada dia. E esse, cada informação nova que vai chegando sobre o TTC, a gente vai. É, incorporando até a hora que a gente realmente verá um, um, um grupo muito mais forte do que aquilo que a gente pensa e que a gente possa vencer os nossos medos, aí, possamos vencer as ameaças, a, as palavras negativas de dizer ah isso não vai dar certo, essa besteira que a gente ouviu muito isso no início, né? porque a gente acredita num sonho e a, a gente tem aprendido isso com o pessoal do Alfazena no curso que a gente está fazendo, que às vezes o sonho é seu e você, até você conseguir fazer com que outras pessoas comprem o seu sonho, às vezes é árduo, é difícil. Mas nós não vamos desanimar dos nossos sonhos, vamos estar aqui o sonho para trapicheiros, o sonho para o Conjunto Esperança, o um sonho para é, o pessoal do, do, da Vila Autódromo, o um sonho para o pessoal da Indiana e outras comunidades mais. E Shangri-La também que tem essa perspectiva de também participar disso. Então, esses sonhos são coletivos, Nesse momento, a gente criou um, era um sonho individual que cresceu com o pessoal da CONCAT, foi proliferado a gente como comunidade e liderança, abraçou esse sonho, então, hoje, esse sonho se torna coletivo. Então, eu queria agradecer a todos que estão participando, a todos que estão aí dando um pouco do seu tempo, mesmo depois de um dia corrido de trabalho de outras coisas, estão aí atentos a ouvir essas informações que, como o Adrian falou, que seja uma coisa que venha a mudar né? tanto o Brasil quanto o mundo, né? para acabar essa perspectiva horrível de falta de moradia, de pessoas sem moradia, morando em ruas, mas que as pessoas tenham a sua dignidade de ter o seu lar, o seu local, onde ela possa chegar toda a sua noite e estar lá descansando e dormindo. Eu agradeço a todos e uma boa noite. Obrigada, Hilton. Mais alguém quer fazer uma fala final? Na verdade, eu, eu queria fazer só uma, um, um agradecimento novamente né, para a Concate, para a Tarsila, para o Felipe, para a Tereza, para todos os demais, é, pelo, pelo convite né, novamente para falar sobre o TTC, é, que é o, esse instrumento que a gente, em que a gente acredita de verdade. Né? E só reverberar realmente essa fala de, de esperança do Adrian, do, também do Ailton, né, de todos, de que a gente está contribuindo para ajudar a solucionar né, esse problema, é, vários problemas, né, problema de, de falta de habitação, né, o déficit habitacional, problema de, de regularização fundiária, enfim, diversos problemas é, com o TTC. Tomara que a gente consiga contribuir pelo menos um pouco para essa, essa realidade, mas é, é basicamente isso, é um agradecimento. Boa noite para todo mundo. Sandra, Neides, querem falar umas palavrinhas finais? Bom, assim, eu vi alguns anos atrás agora e, e ouvindo sobre sonho, a gente costumava falar no livro Esperança que um sonho que se sonha só é só um sonho, que se sonha junto é realidade, né? E dizer para vocês que a, a moradia digna, desde que a gente tenha uma moradia, uma referência, a gente consegue lutar por outras coisas, igual foi falado aqui sobre escolas, creches, a mobilidade urbana. Quando a gente tem essa moradia, a gente tem essa tranquilidade para reivindicar e lutar por outras coisas, porque consegue ter uma segurança, né? uma, uma autonomia, a cidadania, o poder da cidadania para reivindicar muita coisa. Eu gostaria de agradecer imensamente a comunidade, o pessoal do PTC, por sempre estar chamando a gente para estar lembrando muita coisa aqui do Grupo Esperança. a memória vai. para estar relembrando, para estar fazendo em, em, no coletivo. Igual, de um tempo para cá, depois que nós começamos a participar dessas reuniões do TTC, a gente vem refazendo um trabalho antigo que estava parado, de reorganização, de reaproximação com os moradores, e isso está sendo muito importante. Por mais que seja desgastante, aí o sabe como é que é, a gente está batendo, está lembrando, está falando, mas esse resgate está sendo feito novamente. Eu só, quero, só tenho a agradecer, principalmente, pelo convite para estar tá aqui nessa live, que eu nem, sabia, nem, nem atinei que eu estava numa live. Olha só que loucura, no YouTube. Mas eu gostaria muito de agradecer a, a lembrança de vocês estar tá participando desse tempo e desse espaço. Muito obrigada. Obrigada, Neide. Sandra? já falei bastante, eu só vou agradecer também, acho que fico muito feliz de ver cada carinha, assim, né, acho que o TTC foi conquistando corações, né, assim, acho que Neide é uma figura de esperança aí, eu tô o Tom Ricardo ali do Lute, né, assim, a Hermínia tá aí também, né, e assim, e que cheguem mais pessoas, né, para tá somando, né, eu acho que o TTC, ele, ele vem com, essa, com esse espírito, né, de está reunindo as pessoas, que né? a gente está pensando em uma outra cidade, né? que assim, a gente tem outros valores né? dentro das relações né? que a gente tem nessa cidade tão capitalista, né? assim, morais, né? e acho que assim a gente vai fortalecendo um ao outro. Né? Assim, peço desculpas, né? eu queria muito ter entrado no começo não consegui, aqui uma jornada ali, nem dormir essa noite, é uma coisa atrás da outra, mas... Pensei que nem ia conseguir falar, mas foi, foi ótimo, assim, muito bom estar com vocês. dali boa noite. Obrigada, Sandra. Bom, gente, agradecer a todos e todas. Vou pedir para quem está nos assistindo até essa hora aqui pelo Zoom, que abra a câmera só para a gente fazer uma fotinho, assim, 30 segundos. É, e quero convidar todos e todas que estão aí na audiência também pelo YouTube, para saber conhecer mais sobre o nosso projeto, conhecer mais sobre o modelo do TTC, a sessão do nosso site é tá uh, Enfim, no site vocês encontram bastante material, também os nossos contatos, a gente fica à disposição para esclarecer qualquer questão e seguimos juntos uh, na luta por um, cidades mais justas, na luta por moradia para todos, Uh, e um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Uma boa noite para todos e todas.